Esse vídeo foi gravado e produzido num computador da Rocket O melhor site de computadores e acessórios com qualidade first place O link tá no topo da descrição, confere lá que vale a pena Agora vamos pro vídeo Ah, porta espelho É, é, é? o não Pera aí não, deixa eu ver eu Cadê? De, eu Cadê? Bravo. Como você... você... Eita aqui, pera aí, tem um homem aqui ó, pera aí Quem é você? Eita porra Homem Homem, para de fugir Eita cara, toma foi. Eita, caralho! Shit yeah. Foi por um tempão depois... Eita caralho vai, cara. Pera aí, que? Ah, é um, esp... é, é, é, é, é, é, é um espelho, é um espelho, haha, nessa... <risos> tomei um susto, mano Otário Isso aqui não é, aqui é a é luz de braço. <risos> é Eita, tá, tá, tá aqui, Alguém <risos> morreu já Alguém morreu, Eita, aí. Ai ah, filha da puta, Eita. é o um espelho Ah, <risos> é um <espelho. risos> não, não, não, não, não por quê? Para! Pera aí Se o fel, tá. TÁ! Ah! Como? Como? NAAA! Ah! AAAAAAAA! Oi, Oi, tudo tá bem? Oi, <risos> e agora, Fênix? E agora, Fênix? Mentira, não vou matar. Ah! Você foi me matar? PARA! PARA! <risos> Desculpa! É que você tinha muito cara de traidor. É, agora tá assim, bom. agora. Fênix. Você tem cara de viado, nem né? Por isso eu fico é, atirando em você. Porque eu não sou homofóbico. Eu tô esperando meu dentista aparecer aqui para fazer a operação. Parece um lugar bem seguro, bem limpo, bem higiênico. Dentista, Você é meu dentista? Oh, Oi! Alô, você é, é você é meu dentista? Você é meu dentista? É o dentista mudo, filho da puta eu Tô na guarda do meu ah. dentista aparecer aqui Ó, oh, o Gostei tá tentando se trancar hein, eu acho que ele é traidor hein Não, Selby, eu tô com temos medo Temos um impasse aqui, Selvitt, temos um impasse Volta aqui, Vou embora, sai. sai, sai daqui sai daqui. Oh, SAI DAQUI, SAI DAQUI, Socorro! Oi Selviiiit Oi Selviiiit O que, que é isso? Somos irmãos gêmeos, é, sigo mestre Ah! Ah! Ah! Ah! NÃO! Ganhei! Ganhei! O cara não era nem o traidor, ele aí. saiu fuzilando todo mundo Sim, mano. ele matou todo mundo todo um Cara perda. idiota, mano Eu sou uma bicha Caralho, que susto, mano, essa pô de espelho, você me assusta Pera aí, não, Felps, vem cá, entra, fecha Oi, fecha oi, espera, espera. Fazer um bolinho É, vamos fazer um bolinho, Felps Eita porra! Eita, você ouviu, né? Caralho, <risos> também não, não fui eu. Eu, eu, vi um eu vou fazer um bolinho, Felps. <risos> <risos> <risos> é sério, sou eu. eu. Ih, rapaz, morreu outro. Felps tá morreu vivo outro. na minha frente, filho da puta, não fala nada, que escroto. Por que que tu matou ele, Selbit? Eu não matei, o Felps tá vivo aqui, por que andando. Tá o Felps, tá já de morte agora. Caralho, o Felps tá está... O Felps tá andando na minha frente. Fez. Cara, o cara, o filho da puta mutou por nada, uhum. mano. Quer ver, ó, Agostinha? Aqui o Felps, ó, pô. Não! Esse é o silêncio dos mortos, céu. Esse é o silêncio dos mortos. É, infelizmente não é otaro. Otaro. FIRAP! Merda! Aê, bolinho, seu lixo! <risos> bolinho! Aí! Quem tem é bola, vem comigo, quem não tem vai se fuder Eita caralho! Eu Eita porra! Oi! <risos> Meu Deus! Cara, de onde. Hoje... Surgiu todo mundo, eita, o cara, o cara tentando me atirar aqui, mano Eita porra O cara terminou de atirar aqui, velho O cara terminou de matar, cadê, cadê o guaxinim? Foi o guaxinim que matou o outro ali pensou nessa porra, caralho Meu Deus tanta caralho! Ah, ah! não, Pode Puta, você de fora cara. Caralho, tanta caralho Santa caralho, por que você não serve bem? Mas será meu grande inimigo o grande inimigo... Uh. Caralho, tá aqui ele mesmo, viu a rota dele, o grande e famoso rota meu inimigo. <risos> meu Deus, ouvi tiro, o TÁ! Ah! Ah! Oh! Oh! Eu abri a porta e tava tirando por nada, assim. <risos> <risos> Olha isso. Achou. Alô, eu ainda tô esperando o meu dentista! Alô! Dentista! Puta que pariu, velho! Toda vez que eu penso, no dentista só quer assassinato nessa caralho! Eu vou, é pra, eu vou é pro, pro, pra África! Merda, peguei bola! Nossa, nossa! Seu peta! Ah! Caraca! Que sorte! Esfa... Eu não preciso de dentista, Celso Ah, ah, ah, ok Eu sei realmente, eu sei que é o assassino É, eu sei que é o assassino Eu sei que é o assassino, assassino, assassino. assassino. Dentista é meu pau, pega no meu pau, seu, seu, seu merda Ah, tá cara, tá cara, tá cara, vou botar na tua cara, filho da puta chupa Ah, não. Isso? Batei, batei, batei. Batei. que isso? Matei! Que hostil! Matei! Que isso? O cara sempre... Ah. O cara sempre... <risos> o cara sempre... O cara sempre cai né? do espelho, né? O do espelho. Ah, o cara é um imbecil, velho. Robô e velho conto do espelho. Bom, vamos tentar abrir todas as portas? Vai ficar muito louco. Vou abrir tua cara, seu merda. Caralho, que agressivo. Para! Seu maluco. O cara Não tá, o que cara que tá escondido atrás da geladeira aqui. <risos> eu tava comendo! Atrás da geladeira Ah, mano não, Eu vou é dormir é um Boa trenzinho. noite pra vocês Não quero mais essa porra, não Ah, Ai! meu Deus Fui acordado com um tiro na, na, na buceta <risos> O que é isso? Eu fui esgrimitado <risos> Que susto Eu vi a palavra Jesus, a palavra Jesus, já a palavra de Jesus? Eu vi a palavra Jesus, eu vi que eu a palavra de Jesus. Eu vi a palavra Jesus. Esse tempo todo era esse eu encontrei ele no começo do jogo, eu podia ter matado ele, não matei. <risos> ele, ele ludibriou todo mundo falando a palavra de Jesus. Todo mundo se matou. Você <risos> viu né, Celso? Eu vi ele ali e falei, ah, esse não é assassino, tá falando a palavra de Jesus. O cara com o <risos> <cara risos> barril na mão, você já ouviu a palavra de Jesus? <risos> Bom galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou, por favor, não esqueça de avaliar esse vídeo com um gostei, que vai me ajudar a saber se você gostou desse tipo de vídeo ou não. Esse vídeo, novamente, foi um gemode um pouquinho mais longo, porque vocês disseram que gostaram do último vídeo, então se vocês gostaram desse, não esqueça do gostei, é muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê num próximo vídeo de gemode aqui no canal, um beijo, um queijo e até lá, tchau!